O que é a sua relação com o tempo? Você é daquelas pessoas que tem uma lista de coisas assim e parece que não vai dar tempo de fazer tudo? Ou às vezes não dá mesmo? Ou às vezes a gente tem uma relação de culpa com o tempo? Eu já recebi comentários aqui no canal de mãe que tem que se dividir entre o trabalho e o filho e se sente culpada porque não tem todo o tempo do mundo para o filho. E tantas outras coisas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 Então, né? sobre o tempo, você já reparou quando você senta para meditar e você fecha os olhos, assim, e você pode até colocar o seu celular ali no timer, né? Para te dar ali 15 minutos de meditação, 20 minutos, e você fecha os olhos para meditar, e parece que aqueles 15 minutos não chegam nunca. E, por outro lado, quando você está... Numa situação em que você tem muita coisa para fazer, você começa a fazer, começa a fazer, e o tempo acabou e não deu para fazer tudo né? e aquilo que eu mencionei aqui no, no início do vídeo né? tempo para o seu filho, tempo para os amigos tempo para aquela pessoa querida como é que é isso? bom, tempo tem uma total relação com o estado de presença com você estar tá aqui agora fazendo o que você está fazendo aqui e agora inteiro. E como é que a gente não fica inteiro em alguma coisa? É quando a gente presta atenção nas histórias da nossa cabeça. Isso é um assunto que eu não canso de falar aqui no canal, que a gente tem como que uma TV ligada dentro da cabeça. Presta atenção nisso. O tempo todo você está conversando com uma pessoa. Você está no seu trabalho, você está... Seja lá onde for, a TV está ligada e tem uma história acontecendo. A sua mente te conta uma história o tempo todo. E por que é que a gente não tem tempo? Porque é como estar fazendo algo com a TV ligada aqui, você assistindo o programa ao mesmo tempo que você está com alguém, que você está fazendo alguma coisa. Então, isso aqui fica incompleto, porque você está assistindo TV dentro da sua cabeça para a gente ter uma relação mais legal com o tempo e um estado de presença é muito importante desligar a TV interna não é fácil desligar a TV interna a mente cria essas histórias continuamente porque esse é o papel da mente a gente não tem que brigar com ela mas a gente pode ficar cada vez mais alheio a essas histórias e dizer para si mesmo isso é só uma história que a minha mente está me contando isso é só a minha TV, TV ligada dentro da cabeça não preciso prestar atenção nisso agora isso principalmente quando a gente está com uma pessoa quando a gente está com, com a criança, com o nosso filho quando a gente está com amor, quando a gente está com um amigo sentar para conversar com um amigo, esteja com o seu amigo, com o seu filho, com a sua situação e desliga a TV ou não presta atenção nela, isso significa tempo de qualidade, tempo de qualidade é um tempo em que você está presente e quando você está presente com alguém a relação acontece. Muitos casais se desentendem ou se afastam simplesmente pela falta de tempo de qualidade. E muitas vezes os nossos filhos, e os nossos amigos e os nossos pais reclamam da nossa falta da, da nossa falta de presença não pelo tempo, mas é porque a gente não dá para eles essa qualidade. Tempo de qualidade significa estar presente. Estar presente, você Ouve a pessoa, ouve, interioriza aquilo que ela disse, responde sobre o ponto de vista dela, ou um pouquinho do seu, mas sem atropelar com as histórias que estão rolando na sua cabeça. Normalmente é isso que acontece. Mesmo com o filho, a gente está com a criança e a TV está ligada dentro sobre o que você tem que fazer, o que deixou de fazer, o que vai fazer, etc, etc. Ou quando a gente está com um amigo, e a gente nem deixa o amigo falar. Ele fala, a gente atropela para contar a nossa história. E aí, o tempo deixa de ter qualidade. E aí, é como se a gente estivesse com a pessoa, mas não está, porque a nossa presença está em outro lugar. Então, nesse vídeo, eu quero só te dar essa dica. Esteja presente no tempo. Então, a gente dá o tempo qualidade eu tenho certeza que isso vai mudar as suas relações vai tirar a sua culpa de falta de tempo para o seu filho ou para os seus pais ou para aquele amigo que você não vê faz tempo porque é isso que a gente precisa em todas as coisas da vida presença tá bom eu deixo para você um beijo deixo para você essa paisagem linda aqui das montanhas e deixe para mim o seu gostei, se você gostou do vídeo, deixe para mim seu comentário, como é que você está indo aí no seu processo de percepção do mundo sob um ponto de vista mais amplo. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.